Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, provando para você que o básico dá resultado. Hoje, minha mãe, trabalhando aqui direto, virou figurinha cativa no canal, chega a estar até despenteada, deixa eu dar um jeito, nesse, é. dar um tapa nesse cabelo aí, porque senão fica, não pode parecer feia, pode? Não. Ah, não! Cadê aquele é. sorrisão com é. o gato? Que lindo! Vamos fazer um exercício que é o seguinte. Nós iremos trabalhar a região ó, inferior, essa pochete aqui. Nós vamos tirar essa pochete aqui da minha mão. Está difícil, mas nós vamos tirar, vamos conseguir. Vamos lá. Primeira coisa, você vai deitar em decúbito dorsal. Deita em decúbito dorsal dessa forma. Fez a extensão das pernas, está vendo? Fez a extensão das pernas. Vai elevar a perna direita, volta à posição inicial. Eleva a perna esquerda, volta à posição inicial. Eleva a perna direita, eleva a perna esquerda, eleva a perna direita, eleva a perna esquerda. É só esse movimento que vocês vão fazer, o máximo de tempo que vocês conseguirem. Então ela vai fazer aqui dentro dos limites dela. Não há necessidade de fazer muitas repetições, mas ela vai fazendo no limite dela. Não significa que você que está em casa tenha que seguir os limites dela. Você vai fazer dentro dos seus limites, que é o mais seguro para você, como também os limites dela, mais seguro para ela. Vamos lá, mãe. Contagem regressiva: 3, 2, 1. Eleva a sua perna. Isso. Desce, eleva a outra. Desce. Esse é o movimento. Que vocês vão fazer ela vai fazendo aqui não tem contagem eu não gosto de contagem eu gosto que a pessoa faça o máximo que ela conseguir se você fizer exemplo se você quiser contar mentalmente você fez 10 movimentos com a perna direita você tem que fazer 10 movimentos com a perna esquerda simples assim não tem mistério se você faz 30 movimentos com a perna direita você tem que fazer 30 movimentos com a perna esquerda Vamos lá, sempre a perna estendida, como ela está fazendo, ela não está fazendo com a perna flexionada, contraindo o abdômen, respirando e fazendo o máximo possível. Leva a perna mais aqui em cima, isso, volta devagar, traz a outra, volta mais devagar. Quanto mais devagar você faz a negativa, que é a descida, mais você vai recrutar os músculos não só posteriores da sua coxa, que é a parte de baixo da sua coxa, como também da parte inferior do seu abdômen. E você está fazendo tranquilo, tá? não tem problema nenhum. Ainda não sentiu cansaço? Ainda não. Olha que maravilha, ainda está conseguindo conversar e fazer o treinamento. Para o vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que minha mãe vai conseguir ficar um tempo bom aqui, se você quiser intensificar esse treinamento, pode colocar caneleiras. Utilizando a caneleira vai ficar um pouco mais difícil. Treinamento pode ser em casa, na academia ou no parque. Tá bom, faz só mais uma com essa para finalizar. Acabou, pode subir e finalizamos o nosso treinamento que foi o treinamento, Ele tá quase que voltou, isso aí, é. então ela fez o treinamento vocês viram, tá, tchau pessoal, isso aí, ela fez o treinamento que vocês viram que ela poderia ter ficado aqui muito mais tempo, e isso é que eu quero provar pra vocês, que independente da idade de cada um, com mais de 77 anos, conseguiu fazer o treinamento, e se eu deixasse ela ficar aqui, ela ia ficar igual aquele brinquedinho, daquelas pilhas que duram, duram, duram, isso aí mesmo, um abraço e até o nosso próximo encontro.